E agora, as notícias sobre agricultura. Plantadores de milho lamentam a perda de 400 alqueires por conta do avanço dos incêndios em nossa região. Alqueires? Nossa! Será que isso é muito ou é pouco? Porque em pleno século XXI, o pessoal usa somente metro, quilômetro, centímetro. Facilitaria muito a nossa vida. Você tem toda a razão, Janete. Professora Suzana! A senhora não é estar de férias, não? Pois é, eu estou fechando o expediente por aqui, mas eu não podia deixar de me interessar por essa sua questão. Faz mais de 200 anos que o metro foi adotado como medida universal, mas ainda tem muita gente que utiliza outros sistemas de medidas por aí. A ideia de um sistema métrico universal foi pensada durante o Iluminismo, um movimento intelectual criado na França no século 18 como crítica ao sistema social e cultural do antigo regime. Um dos maiores símbolos do iluminismo foi a enciclopédia, que reuniu na forma de verbetes todo um arsenal de conhecimentos científicos e filosóficos. O influente editor da enciclopédia, o filósofo Condorcet, defendia a criação de um sistema métrico para todos os povos para sempre, para que fossem facilitadas as trocas de informações entre cientistas, as transações comerciais e as produções industriais. Ah, então finalmente alguém percebeu que aquela bagunça não podia continuar, não é? Mas como os franceses fizeram para estabelecer esse sistema de medida para todos? Os franceses iluministas queriam usar argumentos racionais e chegaram ao seguinte consenso. A base para calcular esse sistema tinha de ser objetiva. E nada mais objetivo que a própria Terra. Lógico. A Terra é uma só e não muda de tamanho. Quer dizer... É bem melhor que usar o tamanho do polegar, dos pés ou das pernas de um sujeito. Concordo com os iluministas, é racional. O sistema tinha que ser racional e preciso. Então uma equipe liderada por dois astrônomos foi encarregada pela Academia Francesa de Ciências de encontrar a medida da Terra com bastante precisão. E isso aconteceu em plena Revolução Francesa. Como é que eles conseguiam medir o tamanho da Terra no meio daquela confusão toda? Foi uma história e tanto. Por volta de 1790, na França, existia muita agitação política com vários conflitos no campo e nas cidades. Para medir o tamanho da Terra, os astrônomos Jean-Baptiste Joseph Delambre e Pierre-François André Méchain coordenaram uma equipe que deveria medir um arco de meridiano de Dunkerque a Barcelona, passando por Paris. Ah, localizei aqui no Globo. Dunkerque fica ao norte de Paris e Barcelona ao sul, e é um pedaço do meridiano. Considerando essa distância como o comprimento de um arco de círculo, eles poderiam deduzir o comprimento da distância entre o Polo Norte e o Equador. Eles estabeleceriam que a décima milionésima parte dessa distância seria a medida padrão para todo o mundo, o metro. Mas essa tarefa não foi nada fácil. Ah, já estou até vendo. Eles devem ter saído pela França para medir esse meridiano com um monte de equipamento, papel, suprimento no meio daquela guerra. Por que eles não esperaram as coisas acalmarem? Eles estavam obcecados com o desafio e a honra de fazer essas medidas. Para estabelecer um novo sistema métrico, Delambre e Méchain demoraram sete anos. Puxa, mas por que demoraram todo esse tempo? porque Delambre saiu com a sua equipe de Paris em direção ao norte, enquanto Méchon partiu de Paris para o sul. O objetivo era medir a distância ao longo do meridiano por meio da triangulação, quer dizer, traçando vários triângulos imaginários de um ponto a outro. Quando ambos cumprissem suas tarefas, eles deveriam se encontrar na cidade de Rode, na França, para comparar os dados. Mas por que eles não mediram essa distância numa reta só, já que as cidades se localizam no mesmo meridiano? porque o meridiano é uma linha imaginária. Entre as duas cidades, há montanhas, construções que impedem a medição em uma reta só. Por isso, os dois astrônomos iam identificando uma série de estações de observação que serviriam de vértices para os seus triângulos. Topos de colinas, torres de fortalezas e de igrejas, por exemplo. Cada vértice deveria ser visível de pelo menos três estações para que se formasse uma cadeia de triângulos. E em seguida, Delambre e Mecham viajaram de estação em estação para medir os ângulos que separavam as estações adjacentes. Ah, acho que entendi o plano. Eles mediam os ângulos e pelo menos um dos lados do triângulo e assim podiam saber os comprimentos dos outros lados. E devem ter feito assim, triângulo por triângulo. Em essência, foi isso. Eles utilizaram esse princípio matemático para calcular a distância ao longo do arco meridiano entre a estação do extremo norte e a do extremo sul. Isto é, eles calcularam as projeções no meridiano de certos lados convenientes dos triângulos interligados e desse jeito determinaram o comprimento do arco meridiano de Dunkerque até Barcelona. Tudo isso não deve ter acontecido de uma forma tranquila, não é? Pois é, inúmeras dificuldades apareceram no meio do caminho. Primeiro, havia vários conflitos na França, com muitas milícias revolucionárias pelas cidades. Delambre e Mecham foram presos várias vezes, porque os milicianos achavam que todos aqueles equipamentos eram para realizar espionagem. E, além disso, a bandeira da expedição era branca, da mesma cor da bandeira dos soldados do rei. Puxa, o que eles não fizeram em nome da ciência? Em condições bem difíceis. Exatamente. E no caso de Mechan, o trecho que ele percorreu atravessava a região dos Pirineus, uma cadeia de montanhas. E ele deveria ir até Barcelona, justamente no momento em que a França declarou guerra à Espanha. Mechan só não foi morto em emboscadas porque os cientistas espanhóis apoiavam a sua iniciativa. Mas mesmo assim ele quase morreu por conta de acidentes durante o percurso. E sem contar um super segredo que ele tentou esconder. Mas que segredo era esse? Eu vou te dar uma dica que era mais importante para Delambre e Mecham. Eles não queriam medir de maneira super precisa o meridiano do Polo Norte ao Equador? Ah, eles erraram na conta. Ou esqueceram de considerar algum triângulo. Foi isso? Quase. Mechan manipulou algumas medidas e chegou a uma inconsistência que ele tentou encobrir. Ele era um astrônomo experiente e renomado e ficou apavorado quando percebeu a diferença de 3,4 segundos na latitude de um posto de medição. O único a perceber o erro foi Delambre, que trocava sempre cartas com ele para comparar os resultados da viagem. Méchan ficou obcecado por corrigir o seu erro e em 1804 foi novamente até a Espanha tentar novas medições, mas lá ele morreu de malária. Ai, mas que tragédia, hein, professora? Mas espera aí... Então um metro não mede um metro? É quase isso. O erro de cálculo foi de aproximadamente 0,2 milímetros em relação ao valor que conhecemos atualmente. Porque os valores foram corrigidos nos séculos 19 e 20. Tanto que hoje um metro já está padronizado de outra forma. Usa-se a velocidade da luz como constante universal. Assim, o um metro equivale à distância percorrida pela luz no vácuo durante uma fração bem determinada de um segundo. Mas esse erro parece tão pequenininho para o nosso dia-a-dia. -dia. Se bem que ele deve fazer diferença para os cálculos maiores, como na astronomia. Isso mesmo. Para medidas grandes acaba dando uma diferença significativa. Bom, mas eu não entendi ainda uma coisa. Por que, que existem lugares que se usa milhas, pés e polegadas? A adesão ao sistema métrico não foi universal nem imediata. Mesmo a França, com as complicações da Revolução, adotou o sistema métrico e voltou atrás pelo menos uma vez. A Inglaterra, era de se esperar, não adotaria um sistema proposto pela França naquela época. E os Estados Unidos também não adotaram o sistema métrico por causa do seu pragmatismo comercial. Lá o sistema adotado é o mesmo do Império Britânico. Ao invés de metros, eles usam milhas, polegadas, pés e jardas. Mas o Brasil também usa algumas medidas diferentes. O alqueire, okay, por exemplo. Algumas medidas regionais permanecem porque são usadas em situações específicas. O alqueire é usado por fazendeiros e agricultores e equivale à área de terra necessária para o plantio de todas as sementes contidas em uma cesta, chamada alqueire. E tem ainda umas diferenças curiosas. Existe o alqueire paulista, o baiano, o mineiro, criados todos na época da colônia. Fora esses poucos casos específicos, o que prevalece aqui no Brasil é o sistema métrico universal. Ai, ainda bem! Janete, olha a roupa! E me dá licença, professora, porque já tá bem na hora de eu lavar um quilo de roupa e estender tudo em um quilômetro de varal. Bom, tchau, Janete. Tchau.